para as relações étnico-raciais, com os professores Tanara Furtado, da Uniafro e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Marcos Vinícius de Freitas Rosa, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tanara Forte Furtado, doutoranda em educação, em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Dedica-se também à coordenação adjunta do curso Uniafro, do programa de extensão Diálogo, é, diálogo sobre a Educação para as Relações Étnico-Raciais e a Educação Básica. Marcos Vinícius de Freitas... Rosa, doutorando, doutorado em História Social da Cultura na Unicamp e atualmente é professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autor do livro Além da Invisibilidade, História Social do Racismo em Porto Alegre durante o pós-abolição. Integra a coordenação do curso de extensão Territórios Negros, Patrimônio Afro-Brasileiro em Porto Alegre, oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tem experiências de pesquisas na área de história do Brasil, Império e República, atuando principalmente nos seguintes temas, raça, racismo, racialização e relações raciais, branquitude, pós-abolição, Territórios negros, urbanos, processo de desagregação das sociedades escravistas, clubes sociais negros, é, clubes sociais negros, carnavais e cultura popular. Por que estudar, falar de branquitude? Né, é importante nesses 200 anos de independência no Brasil, um país com maior população negra na América. Qual é a importância? te falar da branquitude nesses 200 anos de independência do Brasil? A, a tua pergunta é por que, que é importante pesquisar branquitude? Né? A gente, para dar uma resposta para isso, a gente tem que primeiro pensar um pouco como que se encaminhou tá, o tema das relações raciais no Brasil, desde que esse campo de estudo se consolidou lá nos anos 40, 50, com esse nome, né? estudos das relações raciais, porque já tem uma tradição de colocar o negro como o, o, o alvo da análise racial, o alvo do conceito de raça no Brasil. Então, já tinha uma tradição anterior a é isso, que remonta lá, ao próprio século XIX, aos estudos do, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Né? Mas é nos anos 40 e 50 que se consolida esse campo de estudos das relações raciais. Desde que esse campo de estudos se consolidou, os autores, os pesquisadores e as pesquisadoras sempre colocaram os negros como um problema os negros, como uma questão. Né? De modo que, quando a gente fala em raça, quase que automaticamente as pessoas pensam negros. Né? Sempre foram tomados, os negros foram colocados no centro da análise racial, e sempre foi uma análise racial uh, que se voltou para entender como que foram construídas significados depreciativos para os tons de pele mais escuros, como que foram uh, exercidas práticas prejudiciais aos negros, num ambiente social, num contexto social sempre marcado por uma desigualdade muito grande entre brancos e negros, uma desigualdade, inclusive, uma desigualdade estrutural, uma desigualdade também de poder político entre esses dois grupos. Então, a gente, olha só, a gente está falando de um, uma determinada forma de abordar uh, o debate e a análise racial no Brasil. A gente se volta para os significados depreciativos atribuídos aos negros, para as práticas prejudiciais atribuídas aos negros num, num contexto social desigual. Bom, quando a gente fala disso, a gente está falando de racismo. A gente está falando dos significados depreciativos e das práticas prejudiciais. Isso, isso a gente tem chamado de racismo. Né? O Silvio Almeida aí escreveu um livro que se tornou... Uh, bastante conhecido fora do mundo acadêmico, né? também dentro do mundo acadêmico, mas talvez uma das grandes contribuições do livro do Silvio Almeida sobre o racismo estrutural seja justamente dialogar com o um grande público, mostrando como que isso estruturou a sociedade brasileira. Pois bem, tem uma outra parte das relações raciais que a gente, para as quais a gente nunca olhou, que é a dimensão dos significados positivos das práticas de vantagem para quem sempre foi favorecido nesse ambiente social de desequilíbrio, de poder e de vantagens e desvantagens. Quando a gente fala desses significados mais de positivos e das práticas de favorecimento a um determinado grupo, bom, nós aqui estamos fazendo um deslocamento de foco, um deslocamento da análise. Nós estamos colocando um outro grupo que até hoje não tinha ocupado o centro do debate, o centro da análise racial nós estamos falando da população branca no Brasil, que foi justamente essa população que, ainda que seja disposta, esteja disposta desde as classes subalternas até o topo da hierarquia social, a gente consegue encontrar pessoas brancas entre os mais pobres, entre as classes médias, entre as classes médias, entre as classes dominantes, ou seja, a gente consegue perceber que a população branca tem uma mobilidade social muito ampla, enquanto a população negra não tem essa mesma mobilidade. Então, durante muito tempo, a gente olhou para a experiência dos negros. Agora, nós estamos também olhando para a experiência dos brancos e é completando o outro lado dessa equação. Não significa que a gente vai parar de apontar o racismo, parar de apontar os significados depreciativos atribuídos aos negros. Significa que agora, além de entender o prejuízo causado às negras, a gente quer saber também, como que se construiu a vontade, a vantagem social dos brancos? E aí esse debate sobre branquitude ele é um debate sobre identidade racial branca, sobre privilégio branco e sobre uma estrutura social né, que sempre favoreceu essa população. Mesmo, mesmo os brancos pobres, né? aqueles brancos que viviam nas mesmas condições de classe que a população negra, porque mesmo lá em condições de miséria, ainda assim, ser branco confere alguma vantagem, como tem apontado aí os estudos sobre a amplitude, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu acho, só para complementar né, a fala do, do Marco, se é que cabe alguma complementação, uh, mas né, a pergunta de por que a gente estudar agora no bicentenário da Independência, uh, acho que toda a fala do Marcos, né, desse primeiro momento dos estudos uh, das relações raciais no Brasil, voltado para exclusivamente para a população negra, inclusive com um, um termo muito recorrente à época, que era o problema do negro no Brasil. Né? Era essa, sempre Iria se referia a relações raciais, o artigo, a publicação, vinha lá o problema do negro no Brasil, ou a questão do negro no Brasil. Então, no próprio título já antecipava o viés de análise que viria pela frente. Né? E se a gente pensa né, em todo o, o discurso que a gente tem é, a partir né, da teoria do branqueamento, né, essa negociação a partir da cor da pele para tentar uma mobilidade, uma ascensão é, social, financeira, enfim, é, já é uma chave de leitura né, para a gente é, refletir sobre a importância de por que pensar a branquitude. Né, porque esse discurso de que eu posso negociar é, mobilidade na minha vida, né, a partir de como eu vou sendo percebido pelo tom da minha pele, ele está completamente alinhado a esse contexto de saber, ao fim e ao cabo, que existem vantagens em ser mais claro ou em ser branco, né? Então, essa posição de privilégio de vantagem, ela se torna um objeto de desejo, né? E a gente vai ter a trajetória é, no nosso país de como essas negociações foram se dando, e muito interessante pensar como hoje, de uns tempos para cá, muito fortemente, especialmente com a população negra mais jovem, ela não está acontecendo na verdade ela não está mais sendo desejada né esse desejo eu penso uh, se a gente pensar numa análise uh, geracional de médio e longo prazo eu pelo menos a impressão que eu tenho é que esse desejo ele está diminuindo cada vez mais né quanto mais é uh, a população jovem está tendo acesso a determinadas leituras determinados intelectuais e também na socialização muito pelas políticas de ações afirmativas que a gente tem no país nos últimos tempos, esse ideal não é mais um ideal, é o contrário, né? agora eu quero me reafirmar e, e romper com este ideal de branqueamento, né? é reconhecer que havia um, um, um, um status que se desejava e que se desejava porque se sabia que se eu chegasse lá, minha vida ia ser mais fácil, mais confortável, né, e eu fluiria melhor na sociedade, então acho que está tá na origem né, de como a gente construiu as relações raciais no, no nosso país, embora a época não se chamasse branquitude, não se desse esse nome, não se pensasse sobre isso, nós construímos né, de uma forma assim, geral a nossa identidade negra nacional, desejando esse lugar mais branco, né, de brancura, como diria o Guerreiro Ramos. Quais seriam os caminhos que vocês sugerem ao Portal do Bicentenário para a gente discutir essa branquitude, sabendo que a grande questão da branquitude é como se constrói o privilégio branco? A, a referência à live foi, uh, me deixou um pouco desprevenido, porque realmente foi muito desgastante naqueles dias uh, eu agradeço muito a Melina por ter aceitado estar na, na coordenação, junto na, na apresentação do evento, porque cerca de dois dias antes do evento acontecer, ele foi divulgado na página da universidade, e os ataques começaram, e foram uh, ataques... Uh, a gente percebia que tinha uh, algo, uma, algo coordenado ali, né? e foram ataques bastante duros, né? claro que motivados pela própria temática, mas também já aproveitando um pouco de um contexto ah, político bastante conservador, de pessoas que são bastante refratárias à produção de conhecimento e têm uma visão muito depreciativa e um grande desconhecimento de como que as universidades funcionam. Né? Então, foram ataques bastante duros naqueles dias. Eu confesso que eu fiquei bem abalado e agradeço mais uma vez a Melina por ter tido essa parceria né? Em aceitar manter o evento, apesar de tudo que tinha acontecido. Bom, o processo de, de, de construção do privilégio branco no Brasil. Olha, nós temos diversas questões importantes aí, principalmente para pensar essa primeira metade do século XIX, né? a partir toda a primeira metade do século XIX. Né? O processo de independência do Brasil em relação a Portugal, aí na década de 1820. Também é acompanhado pela elaboração da primeira Constituição brasileira, que é de 1824. E é interessante de perceber que ali não há referência, por exemplo, à raça ou à cor da pele. Então, a primeira questão, acho que é uma questão clássica no Brasil, que a gente sempre fala a respeito da legislação e o fato de que a legislação não menciona a cor. Em alguns momentos, ela talvez apareça em cartas régias do período, ah, em, a, a, a, nos debates dos parlamentares do período aí da, da, da, da elaboração da Constituição, né? os deputados, os senadores, volta e meia, eles falavam em raça. Né? Então, quando a gente, se a gente não encontra na legislação, a gente encontra em outros elementos, porque a gente sabe que a raça e o racismo no Brasil, ele pode até não estar presente nas leis, mas ele está presente nas relações sociais como um costume muito antigo e muito persistente e muito forte de ser alterado. Então, um desafio, por exemplo, é adotar uma perspectiva comparativa. E é isso que eu venho desenvolvendo, inclusive, numa pesquisa sobre branquitude que a branquitude com foco, foco na primeira metade do século XIX, que é mostrar, por exemplo, como o Estado estava disposto a conceder direitos civis para imigrantes, descendentes de imigrantes naturalizados brasileiros no Brasil, e não estava disposto a conceder direitos para os africanos, para os libertos e, muito menos, para... Uh, uh, Escravos, né? A gente está falando de uma sociedade escravista, né? tem que se apontar, apontar isso, né? lembrar que o Brasil foi escravista, durante a maior, a maior parte da história brasileira, o Brasil foi um país escravista, é uma noção construída sobre a escravidão, e esse processo, né? essa forma de organizar a mão de obra, a escravidão, ela é uma forma de organização de trabalhadores. Foi uma forma de explorar muito mais um do que outros. Né? Não, essa perspectiva comparativa... Nos mostra isso. Então, talvez esse seja um caminho. Mostrar como que se construiu direitos para um como que se construiu direitos para os outros, realizando uma distribuição desigual de direitos civis. Isso é importante nesse contexto de independência do Brasil, a gente está falando do processo de produção do Estado Nacional, aí antes da consolidação né, do Estado Nacional do segundo, do segundo, da segunda metade uh, do século XIX, uh, que já é o momento mais de, de consolidação dessas instituições imperiais, que já estavam começando, engatinhando, ser construídas aí nesse processo. Né? Então, Outra questão que é importante, a maneira como as elites desse período, que administravam esse país independente, estavam ah, dispostas a conceder terras para imigrantes e não conceder terras para africanos, ah, para descendentes de africanos, para negros nascidos no Brasil e para negros nascidos livres. Né? A gente tem toda uma... Ah, quando a gente pega os relatórios dos presidentes de província da primeira metade do século XIX, da segunda metade do século XIX tanto da primeira metade quanto da segunda metade do século XIX, a gente vê que eles não estavam dispostos a fazer uma distribuição igualitária de terras. Então, o critério racial ele também impacta na própria questão fundiária, no processo de distribuição de terras. Então, não é à toa que sempre foi tão difícil para quilombolas conseguir a legalização né, das suas terras, e os descendentes de imigrantes aqui no Rio Grande do Sul, você mencionou, tiveram a gente tem colônias de imigrantes, descendentes de italianos, descendentes de alemães, até hoje, aqui no Rio Grande do Sul. Eles, eles tiveram, foi difícil, foi trabalhoso, foi dificultoso, há de se reconhecer também que teve dificuldades para esses imigrantes, mas essas dificuldades não se comparam a quem estava na escravidão e aos filhos de escravos que nasceram em liberdade. Ouvindo, te ouvindo né responder e, e ouvindo a questionamento uh, inicial, né, eu penso o seguinte, uh, a fala, né, começou o questionamento ali com o fato de, de reconhecer que existe muita resistência, né, para que se incluam os estudos sobre branquitude, para que se pense a partir dessa outra matriz, e aí... Uh, eu acho que tem dois pontos. Assim. O primeiro é que se a gente não modificar as nossas fontes, que é isso que a tua pesquisa, por exemplo, está trazendo, se a gente não modificar os nossos referenciais teóricos, a gente não consegue discutir branquitude a gente não consegue manter a mesma matriz curricular tanto nos cursos de formação como nos livros didáticos, por exemplo, né, com, com as crianças e adolescentes, se a gente não modificar a matriz, as matrizes, não adianta a gente querer discutir certos conceitos, porque a gente simplesmente não consegue nem encaixá-los na fonte que a gente está consultando, né, então, embora a gente, tenha hoje, a, a gente tenha a base, a gente tenha as diretrizes também, é, uh, né, da educação uh, das relações étnico não, há bastante tempo já aí, mas se a gente pega, por exemplo, o documento das diretrizes e a gente coloca ele do lado da maioria dos livros didáticos, a gente não consegue avançar na discussão, né, então assim, a gente precisa mudar o referencial, senão é muito difícil esse diálogo, tanto no curso de formação como no, no que chega nas escolas efetivamente para os alunos. E eu penso, e esse é o segundo ponto que eu queria trazer, quando falas ali, né, Marcos, uh, da resistência dos historiadores, uh, acredito que tanto dos historiadores... Uh, eu uh, não sei exatamente o trânsito nos termos, né, se vocês usam historiadores para historiadores é, bacharelados ou se vocês também usam historiadores para professores de história da educação básica, né, mas eu aqui quero me referir, né, nesse momento, aos professores de história, né, da, das escolas, porque a gente precisa que isso chegue nas escolas, né, porque as crianças estão lá se chamando de macaco, fazendo misérias, e o professor fica em silêncio, porque coitado não sabe nem o que fazer com isso. E aqui em casa, uh, o meu marido é, é branco, é professor de história de uma escola, do colégio de aplicação, né, da universidade, e aconteceu um episódio com ele no ano retrasado, que a gente uh, a gente comenta, assim, muito. Foi, é casa de ferreiro Espeto de Pau, né, que ele estava passando, se não me engano, era Amistad, o filme que ele estava passando, sexto ou sétimo ano, e aconteceu lá um episódio de uma fala é, racista de, de um menino para uma menina, e o Marcelo ficou em choque, ele não conseguiu reagir, na hora ele ele, ficou, ele não esperava aquilo com aquela intensidade, com aquela dor, com aquela agressividade, e, e a gente né, Ele discute, ele lê, a gente conversa, né? eu trabalho com isso há um tempo, então a gente discute, a gente troca leituras, mas quando a coisa se materializou, na hora, na sala de aula, ele não conseguiu reagir. E aí, o, o, o bom é que, assim, na hora ele não conseguiu, mas quando acabou a aula, ele chamou ela, né? E conversou com ela e disse, né, desculpa, na hora eu não consegui. Então, assim, ele, ainda bem que ele se deu conta e não deixou aquilo passar uh, em vão. Mas é o que acontece muito nas escolas. Acaba passando, né? Os professores acabam fazendo de conta que não ouviram, porque não sabem como manejar, né? E, normalmente, acaba tendo... É um retorno para a vítima da situação de racismo, de que foi uma brincadeira de mau gosto, isso foi uma brincadeira, aquilo que acontece conosco adultos que se reproduz na escola. E por que, que eu disse isso, né? Para voltar nesse ponto da resistência e incorporar na discussão. Tem, é, eu particularmente... Uh, acredito que a gente sabe né, que a nossa sociedade não somos a simples soma das, das ações dos indivíduos, a sociedade não é o resultado dessa soma simples, mas ela também não é o que é, é a despeito dos seus indivíduos, então na educação a gente sabe né, dos problemas do racismo, na dimensão estrutural, institucional, ok, nós sabemos dos movimentos mais amplos, das transformações estruturais profundas, mas, especialmente na educação, a gente tem um trabalho ali de formiguinha que é com os sujeitos, com os alunos, com, com nossos colegas, professores, gestores, enfim. É, e eu, particularmente, tenho me convencido a cada ano que passa que, por se tratar de um tema sensível, a gente precisa, de alguma forma, acionar a sensibilidade. Né? Pela razão, no primeiro momento, porque a gente está no espaço de, de, de educação, uh, mas a teoria crua, ela não dá conta a gente pode fazer um seminário inteiro sobre branquitude se a gente não conseguir acionar a sensibilidade, a dimensão de humanidade do, do nosso uh, interlocutor, a gente perdeu o semestre, perdeu o seminário, perdeu quem quer que seja que a gente tenha trazido para conversar com o nosso grupo. E eu acredito, né, e na minha tese essa é, é uma questão que eu estou discutindo, assim, que possibilidades a gente tem na educação, nos espaços de escolarização formal para conseguir acionar essa sensibilidade. A gente precisa trazer... Esse colega ou esse aluno é para esse lado sensível e tem alguns mecanismos que, que né que eu percebi ao longo dos anos do Uniafre agora analisando os registros para tese tenho me convencido assim de que existem algumas possibilidades para acionar a sensibilidade tanto é que a 10.639 tá aí né quase na sua maioridade, e a gente sabe que ela aciona muito pouco a sensibilidade nas escolas. Ela aciona a Semana da Consciência Negra, né? faz um cartaz, uma feira, uma feijoada, aquela coisa, mas o sensível ele passa. E tem é, um, uma psicóloga norte-americana, que é a Janet Helms, que eu acredito que ela nos traz uma possibilidade de acionar essa sensibilidade. Por quê? porque ela, ela vai propor um esquema que a gente não precisa seguir a risca, mas é um esquema, eu já falei, já usei essa estratégia em vários grupos, majoritariamente brancos, e fui percebendo que ela traz um desconforto profundo, porque ela vai apresentar os estágios de construção de uma, de uma identidade racial branca, né? e ela traz ali um caminho que aponta a possibilidade de se construir uma identidade racial branca não racista. E quando a gente coloca isso em discussão, tanto com jovens, né, não com crianças muito pequenas, mas ali a partir dos anos finais já do fundamental e com adultos, e a gente tem a possibilidade de estar tá visualizando o corpo, os olhos das pessoas, o desconforto ele vai sendo instalado, A gente daqui a pouco a gente tem um elefante no meio da sala, e aciona a sensibilidade. E eu acredito que para a gente conseguir... É, é, da concretude para a discussão de branquitude, porque assim, a, o conceito de branquitude ele é um conceito transversal, né? E transdisciplinar, ele não é nem interdisciplinar, ele é transdisciplinar. Ele tem que atravessar tudo, desde a hora que a gente sai de casa para pegar o ônibus no supermercado, no, no parque, é, a gente é como uh, teve uma vez um professor do que disse que o curso para ele foi como uma matrix disse isso, assim, que ele, ele olhava para as coisas uh, com outros olhos, né, com uma outra lente foi a expressão que ele disse, e que ele, inclusive, uh, a gente vê muito em comédias norte-americanas que tem um enredo romântico a partir de relacionamentos interraciais, né, o que é bem, é, é bem comum, é, os casais que discutem porque o parceiro ou a parceira branca da relação não enxerga e não percebe o que o seu parceiro está sentindo na pele ali, vai pedir um suco, enfim, é. são cenas normalmente levadas para um lado de comédia, né que são muito comuns nesses enredos de filmes norte-americanos. E, e aí uh, a fala dele deu essa dimensão, de que ele começou a perceber coisas pequenas, minúsculas, que passavam absolutamente batido né, para ele. E, para mim, a potência de, de, de discutir branquitude é essa. É quando ela é, é incorporada mesmo, sabe? Internalizada pelos indivíduos, tanto negros, mas, sobretudo, brancos, né? Por quê? Porque se a gente tem esse conceito operando organicamente na sociedade, ele tem que, ele tem que operacionalizar de uma forma orgânica, né? Para além do discurso, é, tem que ser uma vivência orgânica. Se a gente tem esse conceito vivido de forma orgânica, a gente uh, consegue subverter a ordem e subverter as expectativas é, nas situações cotidianas, que é onde a gente uh, é onde de fato acontece a vida, né? a vida dos sujeitos é ali no miúdo do cotidiano. Então, se tu está no supermercado, né, tu pessoa branca, e entra um menino jovem, adolescente negro, ou dois, ou três, ou um sozinho que seja, é, e você percebe que ele está ali aleatório na dele, vai comprar bolacha, biscoito, cerveja, sei lá, e tu percebe que o segurança está indo atrás dele, e tu consegue ver isso, e aí tu consegue ver o momento em que ele vai ser abordado, normalmente não é só por um segurança, né? eles vêm de dois, três para pegar uns guris de 14, 15 anos, é uma coisa fantástica. E aí tu, pessoa branca, está vendo aquela cena, e se tu tá vivendo organicamente, a partir dessa perspectiva tu adulto vai perceber primeiro o quanto aqueles guris vão ficar acuados, porque eles vão ficar acuados, por mais que eles possam ser marrentos e tal, é uma situação de medo, porque eles já sabem o possível desfecho daquele episódio, e aí tu adulto branco, tu vai olhar aquela cena com sensibilidade, tu vai perceber que as coisas não estão bem, tu vai te aproximar daquela situação e tu vai interferir, e gente... Aqueles seguranças, ele não está esperando essa interferência de tu, sujeito branco, ele está esperando a minha, a do Marcos, entendeu? É normal, a gente vai ver, a gente vai para cima mesmo. Mas aí chega uma pessoa branca de olho claro e diz assim, está acontecendo alguma coisa? E fala com os guristas, está precisando de ajuda? Tá... Isso dá um creque, isso quebra, né? isso desmonta. E para mim, essa é a potência. Ela é miúda, ela é pequena, mas é... ela é sensível e ela é orgânica, e aí tu tem uma pessoa fazendo isso, e daqui a pouco tu tem duas, e daqui a pouco tu tem 13, e quatro e cinco e, seis. e não apenas sujeitos brancos, ou indígenas, ou ciganos, ou africanos, ou muçulmanos, né, é, o conceito de branquitude a gente traz para pensar a relação é, negro e, e, e branco, mas essa, para mim, né? particularmente, talvez esteja falando uma bobagem, talvez vocês discordem, é, mas para mim a gente precisa acionar o sensível, a gente precisa operar ele organicamente. Eu acho que a Janet Helms, eu acho que ela é uma autora é, que nos ajuda a pensar, porque ela desestabiliza o interlocutor não negro né, dessa discussão, e a gente tem um autor também brasileiro, naquele livro famoso que o Lourenço organizou, daquela capa preta maravilhosa né, do, da branquitude, é, eu sempre sei o nome dele, e quando eu vou falar eu esqueço, é o Jorge Hilton, de Assis Miranda, ele tem um texto que ele vai problematizar a adjetivação de invisibilidade do conceito de branquitude. Ele vai dizer, né? É, o que a Ruth Frankenberg também já disse é: a branquitude é invisível para quem? Só se for para o branco, né? Porque para nós ela não é invisível, a gente é explícito né, as nossas desvantagens e são explícitos os privilégios dos brancos. E aí ele vai trazer uma provocação. E o, o título do, do texto dele, para mim, ele já desacomoda, porque ele vai dizer assim, ó, a branquitude invisível, pessoas brancas e a não percepção dos privilégios, dois pontos, verdade ou hipocrisia. Esse título já sacote. E aí tu começa a ler, tu vai vendo a argumentação dele, né e ele vai dizer assim, olha, é possível que haja um momento em que a pessoa branca realmente ainda não tenha percebido seus privilégios. Isso é genuíno, isso não necessariamente é hipócrita, mas se ela vive numa sociedade contemporânea multirracial, como né, nas, nas sociedades so ocidentais nós somos, e se de alguma forma ela interage com pessoas não brancas, ali, pelo início, talvez no máximo da, da vida adulta, ela vai se dar conta desses privilégios. E aí ela vai fazer uma opção em fazer de conta que não percebeu ou agir a partir de ter percebido seus privilégios e as desvantagens. Então, assim, para mim são é, autores que conseguem trazer a teoria para esse lado sensível que desacomoda e eu acho que torna a discussão, as possibilidades é, muito mais frutíferas a partir dessa desacomodação. Quero dizer para o Marcos, né, e para Tanara que eu estou aprendendo muito com vocês, tá? É uma perspectiva que eu não conhecia assim, mais a fundo. Né? E, então, estou assim, aqui aprendendo bastante com vocês. Vocês compreenderiam que os processos do pós-abolicionismo experienciados pelos sujeitos negros são, predominantemente, predominantemente na historiografia brasileira, construídos na perspectiva da branquitude? Se sim, se sim, né? o, que seria, o que vocês é, entendem que seria fundamental ao portal trabalhar visando contribuir com a com essa desconstrução, caso ela exista? Durante muito tempo, pós-abolição ele foi, sim, contado e pensado a partir de uma perspectiva de autores brancos. Né? A gente tem discussões clássicas, porque não é um tema de interesse recente. A gente já tem lá o clássico que todo mundo cita, que é o do Floresta Fernandes, né? A inserção do negro na sociedade de clássicos, que é um livro de 1961 ou 64 agora não lembro exatamente a data, né? e outros autores que já vinham se preocupando aí com o processo de inserção dos negros no pós abolição muito aliado, colado na perspectiva que a Tanara trouxe, que é o debate sobre branqueamento. Então, esses estudos sobre a inserção dos negros, eles, durante muito tempo, estiveram ligados a essa chave de análise. E o que eu posso te dizer? Assim, que hoje em dia, não mais nós temos uma geração de historiadoras e historiadores brancos e brancos e negros produzindo muito a respeito do pós-abolição com uma qualidade ah, ah, inegável ah, reconhecer, precisamos reconhecer a certa dificuldade ainda da academia de reconhecer os estudos dessas historiadoras e desses historiadores a gente briga bastante posso falar porque eu reivindico pertencimento a esse campo de estudos, estou né? aí discutindo branquitude, mas continuo sendo um historiador do pós-abolição, tem uma, uma juventude, uma gurizada, produzindo coisas fantásticas sobre pós-abolição. Então, o que, que eu te diria? O pós-abolição continua muito ligado à data do 13 de maio. Essa juventude, essa, essa nova geração de historiadores do campo, eles estão preocupados com as experiências de liberdade. Então, uma das questões que eu diria que é importante é pensar a liberdade antes do 13 de maio e depois do 13 de maio, que é uh, pensar a, a qualidade uh, da, do exercício da liberdade por negros que saíram da escravidão quando ainda havia escravidão. Então, pensar os processos de emancipação, pensar uh, as cartas, uh, os, uh, os processos de... de Uh, quando entra, se entrava muito na justiça para requerer as ações de liberdade. Então, tem uma série de temas que essa juventude, que essa organizada mais jovem está abordando, e que já faz algum tempo, e que ainda a gente precisa, né, dentro dessa perspectiva de ensino, que a Tanara enfatizou, também fazer chegar até a sala de aula. Né? Qual é a grande dificuldade? Né? A gente tem uma tendência muito forte a ficar na pesquisa, Diz que a Tanara falou, né? Ah, é ficar no mundo da pesquisa, no mundo da produção, historiográfica, chama de historiador ou chama de professor, e a Tanara está mostrando o seguinte: olha, é, o puxão de orelha que ela dá na... nos historiadores e nas historiadoras é que esse conhecimento não está chegando na sala de aula, e quando ele chega, ele chega sem uma preocupação que ela está chamando agora atenção por quão eficaz pode ser uma postura de tentar sensibilizar as pessoas para essas temáticas raciais. E essa juventude está contando essa história a partir do ponto de vista do escravizado. É diferente de contar isso do ponto de vista do Floresta Fernandes ou do ponto de vista senhorial lá do século XIX, ou do ponto, dos, do ponto de vista dos abolicionistas mais tradicionais, como Joaquim Nabuco e outros autores ah, políticos brancos, lá do século XIX. Porque a gente também precisa levar para a sala de aula, e isso talvez seja importante ressaltar, que há liberdade não foi um presente da monarquia. A gente tem ah, pessoas, homens negros e mulheres negras engajados muito antes do 13 de maio reivindicando a ampliação da liberdade, reivindicando a liberdade. Então, a gente não pode pensar que o 13 de maio foi somente um presente da Princesa Isabel, porque não foi, porque as pessoas negras estavam engajadas no processo político que resultou no, na, na Lei Áurea. Então, são diversos temas, nossa, é uma infinidade de temas que a gente pode ah, trabalhar e, e tentar levar para a sala de aula ah, e que tem a ver aí com essa primeira metade do século XIX. Né? Para mim, acho que volta né, naquela fala primeira, a gente tem que mudar as fontes, senão a gente não, não vai além, né? e a gente tem, eu acho, um conjunto, como bem apontou o Marcos, assim, de, de intelectuais, de uma produção mais recente, muito rico, muito rico, né? eu acho que não dá mais para dizer que não tem, né? Eu acho que se é, a pessoa quiser, ela vai achar, porque tem, tem coisa muito bacana, coisa muito legal, e tem também um, um outro desdobramento é, que é, né? Como eu disse para vocês, como eu como eu levo isso para a formação é, da educação básica, né? A gente tem conjuntos de bibliografias fantásticas. É, isso que o Marcos disse, né? Virar o olhar. É, para as práticas de liberdade, né, de emancipação e a professora Petronilha, ela tem um conceito, né, de africanidades brasileiras e ela vai trazer o que é no limite é a gente tirar esses sujeitos é, dos números e levá-los aos seus nomes próprios, né? São milhões são milhares, são dezenas de milhares, mas são, mas são sujeitos com nomes, com histórias, mais ou menos na linha do que a gente está vivendo agora no contexto de pandemia, né? de, de tentar sensibilizar a partir do fato de que não são números, são sujeitos com trajetórias, com famílias. Esses sujeitos do pós-abolição, eles são isso, eles são sujeitos, né? e eles têm nomes. E existem uh, alguns dispositivos muito bacanas que a gente consegue trazer e dar os nomes para essas pessoas. E eu estava procurando aqui, vocês devem ter visto alguém aqui atrás dando uma catadinha, porque eu queria ver se eu encontrava o meu exemplar e não achei. Não sei se vocês conhecem aquele livro de Pessoas Comuns Histórias Incríveis. É, né, que foi, o Marcos deve ter aí, porque ele está né, lá no, no livro, maravilhoso, ali. Pessoas comuns, histórias incríveis. É, neste livro, nós temos sujeitos, nós temos nomes, sobrenomes, filhos, cônjuges, né? Então, assim, isso desloca a percepção da história, né? São sujeitos. Então, acho que assim, dar nomes, né? trazer vida a esses sujeitos, é, de novo, né? Volto sempre nesse ponto da sensibilidade, uh, eu acho que modifica a chave de leitura. Então, se eu consigo ter isso nas pesquisas e na academia, e se eu consigo transpor isso para a educação primária, né, eu, eu olho com, com outro olhar. Então, assim, essas práticas de liberdade, a Petronilha, a professora Petronilha, o que ela vai dizer? Né? É muito comum nas escolas, ali no... Agora a gente conseguiu, eu acho que dá para dizer que a gente conseguiu nas escolas, o 13 de maio agora ele já foi, né? a gente está no 20 de novembro. As escolas nos seus processos de amadurecimento, com suas experiências, algumas que só fazem lá naquela semana, outras só fazem naquele dia, e, e particularmente quando a gente encontra uma escola que só faz naquele dia, a gente diz, bom, pelo menos ela faz nesse dia, né? A gente quer que ela entenda a né da temática das relações raciais, ela está em tudo, né? Mas se ela já faz um dia do ano, é melhor do que não fazer nada. É, mas o que eu queria uh, dizer para vocês? Então, assim, o 13 de maio já foi, o 20 de novembro, acho que ele tem muita força, e é, por exemplo, uma prática muito comum, é a feijoada. As escolas organizam a, a, a feijoada para os seus alunos, fazem né, o lanche, a merenda, uma, um dia da semana, quem almoça, ou até um lanchinho, a feijoada, ou algum outro doce também. E o que, que a professora Petronília vai dizer? Ah, isso é legal, isso é legal mas qual é a história da feijoada? Por que, que a gente tem a feijoada? Quais, quais eram as condições concretas de existência daqueles sujeitos naqueles espaços insalubres e que, com pouquíssimo alimento que fez com que a gente chegasse hoje na feijoada, que é patrimônio nacional. Né? Então, assim, é, e ela vai dizer que esse conceito né, de africanidade brasileiras é trazer essa dimensão política, ética e estética da história né, dos, dos negros, dos africanos e descendentes dos, dos negros nascidos no Brasil. Então a gente tem essa dimensão de sujeito, foram condições concretas de existência que a gente chegou na feijoada. Como é que a gente chegou no samba? Por que, que a gente não tem, é, né, vamos pensar lá, nos Estados Unidos, a gente não tem percussão, a gente tem cordas, muitas cordas, mas é, a gente não tem uma musicalidade é, de percussão. Por quê? Existe uma razão de por que, que não, eles não têm hoje uma música que remeta instantaneamente, uma batucada né, que remeta a, ao estereótipo que a gente tem mesmo, que seria uma sonoridade africana. Existe uma razão. Eles não têm. Por que, que eles não têm? E no Brasil a gente tem por quê. Né? Então, assim, essa dimensão, quando a gente consegue olhar para esse período da história, eu acredito, através desse viés, as coisas ganham SPF. Não ganham, né? Porque não tinha, e o que tinha queimaram tudo. Mas, entender Quase um CPF. No um final de semana, conversando com um amigo, ele me disse assim, deusa Dilsa, a 10.639, por exemplo, não chega nas, nas favelas do Rio de Janeiro. Ele é do Rio de Janeiro, e ele me disse lá, não chega. Hoje as igrejas evangélicas não deixam de se falar, principalmente, religiosidade africana. O que, que fazer para fazer esses enfrentamentos, como é que o portal vai chegar nesses lugares onde a lei não chegou na escola? Ou se chegou, pior ainda, ela chegou e é barrada, entende? Isso tem me preocupado, como que nós do portal chegamos na educação básica, chegamos nessas comunidades evangélicas, que hoje tem uma igreja neopentecostal em cada esquina, e que estão fazendo esse enfrentamento, que estão, uh, uh, por exemplo, o, o Carlos Eduardo estava falando que os terreiros no Rio de Janeiro estão, poucos estão conseguindo resistir nas comunidades, poucos estão conseguindo ficar na comunidade, eles estão sendo empurrados, aqueles que têm maior visibilidade, que têm políticos participando, esses estão sobrevivendo, mas aquele lá da comunidade, que tem a mãe de santo da comunidade, o pai de santo da comunidade, esses não estão sobrevivendo. Porque essas comunidades evangélicas neopentecostais estão quebrando com tudo, estão arrasando. E aí, como que nós reagimos? O que, que fazemos? Qual, o que, que a gente pode fazer no portal para fazer esses enfrentamentos sem ser assertivos demais? Não sei. O que fazemos? Tem um... um assim, só um, um episódio, dois episódios, certa vez a gente estava, né, uh, o Niafro, acho que foi na segunda edição, 2014, eh, tinha um módulo em que né, as professoras uh, tinham que fazer uma atividade com seus alunos nas escolas e tal, e uma das professoras escolheu falar eh, sobre os orixás, né, e avisou, mandou o bilhete para casa, e aí naquele dia sete alunos não foram à aula, né, por conta disso, é, evangélicos né, pentecostais e uma das famílias ligou para o Ministério de Educação e disse que tinha um curso da URGS que tava, ia ensinar sobre o diabo para a filha dela na, na sala de aula, que era um absurdo isso, como que ia ensinar sobre o diabo para a filha dela? Então esse foi um episódio, daí o MEC nos ligou e óbvio a gente, né, enfim, tranquilo, resolvemos. E também tivemos um episódio de uma outra escola, num outro ano, numa outra edição, esses dois episódios não foram aqui em Porto Alegre, é, de uma professora que fez a mesma coisa, ela levou uma figura né, que, que similar ao que seria uma mestra griote, griot, né, como diz sempre a Patrícia, para conversar, e essa pessoa, pessoa era uma mãe de santo. Na ocasião, as professoras da escola, que eram evangélicas, se trancaram na sala dos professores. E quando essa senhora passou por elas, ela não estava com seus trajes de, de ritual, mas ela estava com as suas guias expostas, né? As professoras fizeram o sinal da cruz e se trancaram na sala dos professores. Claro, essa senhora já, né, uma pessoa bastante madura, já sabia mais ou menos o que encontrar pela frente, então ali conseguiram contornar, enfim. Mas o que que no portal a gente pode fazer? Eu acho que um... Uma dimensão primeira é, uh, ela, ela é delicada, porque ela é dura, mas ela é necessária. Que, assim, a, a orientação que a gente sempre dá é recorra aos documentos legais que sustentam as práticas escolares no Brasil. Nós temos um conjunto de legislações que sustenta essas práticas. Então, é esse documento, que vai dar é, vigor, digamos assim, para o professor na sua aula conseguir abordar os assuntos. Mas há uma, um caminho a ser feito com essa equipe de gestão da escola e muito provavelmente com esse grupo de pais destes alunos e aí tem que se mapear aquela comunidade. É, a gente teve por muito tempo no Brasil uma trajetória que aqui em Porto Alegre ela foi muito forte, que era de uma gestão comunitária das escolas, né, os professores conheciam os pais, os alunos transitavam, iam nas casas antes de iniciar o ano letivo, e dos tempos, né, a gente não, não tem mais isso. Mas há uma articulação que precisa ser feita em termos institucionais, né? Então, assim, essa, esses professores precisam conversar com esses gestores, precisam recorrer a esses documentos, e uma coisa, uma dimensão, eu acho, assim, ela, ela é um detalhe, mas ela modifica muito o entendimento que se tem sobre o tema que é. As religiões de matriz africana são religiões de mistérios, como a gente diz, é uma religião de mistério e de segredos, ou seja, se você quer saber como ela funciona, você deve entrar para essa religião. Mesmo que você seja um simpatizante que tome passe sete dias por semana, você não entende desses mistérios, porque os mistérios estão reservados aos seus adeptos, né? Então, se a gente vai falar, e, e quando a gente fala isso para os professores, eles se mostram mais uh, tranquilos no sentido de dizer que tu não vai explicar sobre a religião para os alunos, primeiro, porque talvez tu nem saiba, e segundo, porque mesmo que tu saiba, tu não deve, então, a dimensão qual é? Né? Ela é de interculturalidade. A gente tem os grandes mitos, né? Então, assim, como é que o cristianismo vai explicar isso? Como é que o judaísmo explica isso? Como é que o candomblé explica isso? Né? Assim, e, e quais são princip os principais uh, referentes? Iemanjá, todo mundo conhece no Brasil, gente. Ali, virada do ano, é todo mundo de branco pulando ondinha. Então, assim, tu tem algumas chaves que tu consegue entrar mas volto, assim, essa dimensão dos dispositivos legais, né, que tranquilizam o professor para que ele faça, e este outro entendimento muito acertado de que não se trata de é, catequese, em nenhuma dimensão de nenhuma das religiões, nem da católica, eles não estão lá fazendo a catequese para se crismar, né, e nem fazer a primeira comunhão, é, não é isso, porque muitas vezes é isso que a escola faz, a escola muitas vezes é, aborda, na aula de ensino religioso, quando existe, né? é, é, é, é, não é missa, mas é catequese. Então, dizer para os professores que existe um conjunto de documentos que, que ele pode conversar com a gestão, porque eu, eu particularmente acredito que esse é o caminho mais acertado, desse professor primeiro conversar com a gestão da sua escola, para depois chegar na sua sala de aula. Acho que Eu diria que seria esse o caminho a se fazer, não ir primeiro na sala de aula. Porque se ele for primeiro na sala de aula, vai chegar no PAI, esse pai, essa mãe, enfim, esse adulto né, responsável, adulto de referência vai despencar na escola e aquela equipe de gestores nem sabia o que estava acontecendo. Aí esse professor vai estar completamente fragilizado e sozinho. É, é muito interessante uh, perceber, por exemplo, tem um artigo do professor dos anjos, que é um, um, um professor da sociologia, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele caracteriza justa, justamente o grande diferencial das religiões afro-brasileiras em relação às outras. As religiões afro-brasileiras sabem conviver com a diferença elas sabem aceitar que outras pessoas, inclusive com outras características étnico-raciais diferentes dos africanos e dos descendentes de africanos, transitem pelos seus saberes e pelas suas religiosidades. Né? As religiões afro-brasileiras, elas aceitam o panteão das religiosidades indígenas, por exemplo, os caboclos, né? tem candomblé de caboclo, inclusive, em diferentes regiões do país. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem caboclos incorporados tanto na cultura religiosa quanto no carnaval, que é uma, uma, uma tradição festiva muito forte na comunidade negra uh, porto-alegrense. Né? E a gente tem uh, de ser, uma série de outros exemplos de religiosidade popular em que as, as religiões afro-brasileiras estão presentes, por exemplo, o saber das benzedeiras. As, a religiosidade afro-brasileira, os saberes medicinais indígenas, africanos, convivem perfeitamente ali nesses saberes. É uma outra religião, uma outra forma de exercício da religiosidade que não está sabendo conviver com esses saberes, com essas práticas. Né? Então, a, a fala da, da Tanara, com a urgência que ela traz para a gente, bom, existe uma intolerância religiosa crescente na periferia. Né? E aqui, só para fazer um gancho com a discussão sobre branquitude, tem uh, agora colega, Kleber, durante muito tempo foi meio orientando, agora é um colega também, também já, já era um colega na época que era orientando. O Kleber Leão ele fez uma, uh, uma dissertação sobre branqui... ensino de branquitude na sala na... de aula. Então, dentro dessa lógica de uh, ensino para as relações étnico raciais mas incorporando a branquitude. Ele sofreu contestação dos alunos, dos colegas, dos pais dos colegas, que são as mesmas pessoas... As pessoas que contestaram esse debate racial são as mesmas que contestam a incorporação da temática afro-brasileira, das religiões afro-brasileiras do currículo. Olha só que interessante, né? As pessoas são as mesmas. A, a Dilza colocou, né? Um bando incorpora doutrina kardecista e católica. É, é bafo. Essa discussão é bafônica. Né? porque é, é, é babado, porque a gente tem um discurso no Brasil muito, para mim, já consolidado e aceito de que né, ela é um desdobramento, ela aconteceu na tenda, o caboclo das sete encruzilhadas, tem toda uma corrente aí de praticantes que reivindica como a única e verdadeira, original religião brasileira, nascida em solo brasileiro, mas a gente tem de um já é, é não é de hoje, mas está sendo resgatado um conjunto de outros intelectuais e orgânicos, né? Porque adeptos e praticantes da religião que estão muito é, hoje uh, tentando resgatar outras fontes, inclusive, de escritos e de entrevistas que foram dadas lá na década de 70, dizendo que não foi exatamente assim. né e a discussão hoje que, que se traz é que não, que a Umbanda não teria nascido ali naquela manifestação, ela já, teria já estava acontecendo em vários centros na região, mas que foi, sim, a partir daquele momento em que se atribuiu um nome para o conjunto de práticas. Então, que o nome Umbanda nasce realmente ali, né, a partir daquela tenda que se desdobra, mas que tem um, tem um, um, um existir pregresso. Né? E hoje tem se buscado muito uh, documentos que possam dar conta né? de, de a gente mostrar efetivamente como eram as práticas. É uma discussão bem mafônica. O que a gente entende na bibliografia, que eu já li, que, eu, que a minha orientanda leu, era justamente que a Umbanda tinha elementos da doutrina kardecista, da igreja católica e de cultura indígena na religiosidade indígena. Então, inclusive, nas entrevistas que a minha orientanda fez com o pai de santo do terreiro que ela pesquisou, ele não, a vai trazer... tem, ela não, ela tem, ela, de fato ela tem. O que eu disse que é abafônico é, é... É o mito de origem da Umbanda que está sendo revisitado. Então, mas, ele, mas a, o pai de santo fez referência a esse mito de origem. Sim, lá no início né, da nossa conversa, quando tu apresentou o portal, né, tu trouxe ali interdisciplinaridade, trans, transdisciplinaridade, saberes ancestrais, e a gente está falando, né, o Marcos da pesquisa, do contexto de pós-abolição, de fontes, e eu me de... e agora a gente chegou né, nessa discussão da, da afroteofobia, né, tem até um nome aí bem imponente, porque dependendo dos espaços e das relações de poder, se a gente atribui certos nomes uh, suntuosos, às vezes a gente consegue abrir mais o espaço, né, de discussão, dependendo, e aí e me dei conta de uma coisa, assim, é, a gente tem experiência, quando a gente introduziu a discussão sobre afroteofobia no UniAF a gente se deu conta na hora de arrancada de um detalhe, a gente não podia, gente, nós escolhemos um historiador, né, que teve a sua trajetória acadêmica de pós-graduação, mestrado e doutorado nessa área específica de discutir as religiões de matriz africana e afro-brasileiras. E nós nos demos conta, um professor branco, simpatizante, não adepto das religiões e pesquisador das religiões, muito comprometido, uma pessoa muito séria, muito bacana. Nós, nós nos demos conta de que nós não podíamos trazer essa discussão se nós não trouxéssemos o um intelectual orgânico. Então, nós convidamos um pai de santo, né? para dividir a disciplina. Gente, que aprendizado. Por quê? A primeira, nós marcamos né, uma reunião de, de, de discussão da equipe, da coordenação dos dois professores, porque então a disciplina tinha dois professores, os tutores, outros professores, nós fizemos uma grande reunião ali de discussão teórica, eles produ... e aí nós pedimos que cada um produzisse um texto. Olha a questão, o professor né, da universidade, o doutor, produzir o seu texto, e o Babalorixá nos disse, eu não posso, eu não posso escrever sobre isso. Tudo que eu tenho para dizer, eu vou dizer na oralidade, vai ser lá ao vivo. Eu não posso te produzir um texto sobre essas questões, eu não tenho autorização para isso, eu não posso. Isso já nos chamou a atenção. Fomos para a reunião, e aí fomos discutindo né, os tópicos, o que, que a gente achava importante, que a disciplina trouxesse. Gente, que tensão eles discordaram do início ao fim. A visão de um era, em alguns momentos, o oposto da visão do outro, sobre o mesmo tema, e ambos com uma trajetória de muito comprometimento com a temática. Por quê? Porque o modo como eles experienciam é diferente é muito diferente. Então, o pai de santo, por exemplo, reivindicava que o candomblé ou o batuque, né, aqui no Grande Sul, é uma religião africana, e que a umbanda é uma religião afro-brasileira. E o historiador dizia, nós precisamos considerar o contexto da diáspora, nós não podemos dizer que há é uma essência africana, primeira, de origem, então nós não podemos dizer que o candomblé é mais africano do que a Umbanda, e o pai de santo não mais é, porque até o, o dialeto é outro. E isso é fantástico, né? Quando a gente traz essas, essas, esses assuntos para discutir, essas fontes, a gente se depara com esse tipo de coisa. E foi muito, muito desafiador. Eu fiquei até com medo, mas Deus... O significado de ser branco na primeira metade do século XIX... Uh, bom, nós temos elementos de continuidade e nós temos diferenças. Né? Primeiro, a gente está muito acostumado, uh, principalmente a partir da, da, do texto clássico do né, Horacino Nogueira, que é um texto de 1954, olhar para o racismo no Brasil e pensar apenas a questão da marca, a questão da cor. Né? O artigo clássico de que eu estou falando é aquele artigo a racismo de marca e racismo de origem, né? que é um racismo que predomina na segunda metade, que predomina no século XX, que já predominava na segunda metade do século XIX. Mas não era o racismo que predominava na primeira metade. Essa é uma discussão que está tá muito nova para mim, porque o nosso racismo e a nossa noção de raça na primeira metade do século XIX ainda é muito parecida com a noção de raça e de racismo que predominava em outras partes do mundo, que levava em consideração as origens, os antepassados. Então... Essa é uma distinção importante de ser branco na primeira metade do século XIX. A pesquisa tem demonstrado que existem distinções entre ser branco na primeira metade do século XIX. Ser um branco descendente de europeus e ser um branco nascido no Brasil são absolutamente distintos. Inclusive, no contexto da independência, essa discussão é muito forte né? tem a ver com o debate uh, sobre branquitude para ser, uh, ser pensado nesse projeto que é, por exemplo, o debate sobre os portugueses do Brasil e os portugueses de Portugal. Agora, tendo um pouco de familiaridade com as discussões que estavam rolando no Brasil lá na década de 1820, isso cai muito, porque a ideia ali da Constituição de 1824 é botar em equivalência essas duas identidades que eram hierarquizadas. Né? Então, esse debate está muito forte, o português que é nascido no Brasil e o português que é nascido em Portugal. Outras coisas que que diferenciam. Existia a noção de brancos de segunda, de, uh, uh, brancos de melhor qualidade, e brancos de pior qualidade. O todo o debate da primeira metade do século XIX sobre importação de trabalhadores, que depois a gente vai ver ele se consolidar lá no pós-abolição com a discussão sobre o branqueamento, já estava colocado na primeira metade do século XIX. E, e existe ali na primeira metade do século XIX, e também estava colocado lá no pós-abolição, quem são os melhores brancos para trazer para o Brasil. Não é qualquer branco que eles estão querendo trazer. Existe uma hierarquia no interior né, da brancura em que os alemães sempre despontaram como o supra-sumo que havia de melhor entre os brancos. Mas também, esse debate ele é muito complexo, porque ainda assim, por exemplo, se tinha uma visão tanto depreciativa dos africanos, e tem estudos dos italianos, desculpe, existe uma visão muito depreciativa dos italianos, principalmente dos italianos do sul da Itália, por conta da convivência dos italianos com os, com os estados islâmicos que se constituíram no sul da Península Itálica. Também se tinha uma visão muito depreciativa dos próprios portugueses, que também haviam convivido os uh, estados islâmicos na Península Ibérica desde o século 8, então são 800 anos até 1450, quando se completa uh, a restauração da península. Então é muitos séculos de convivência entre portugueses e uh, islâmicos, né? se dizia no período mouros, né? antes ele se chamava de sarracenos. Então, por conta dessa convivência com, dos brancos com estados islâmicos, com reinos islâmicos, esses brancos eram vistos como os brancos de segunda classe. O ideal mesmo eram os brancos do norte da, da Europa. Né? O que havia de melhor e mais desenvolvido que poderia levar o Brasil para o desenvolvimento era o que estava o nórdico. Mas né, a, a importação ela não depende de, de trabalhadores, ela não depende só da expectativa racial da elite brasileira, depende também das relações internacionais que o Estado Imperial estabelecia com os Estados Europeus que estão em crise, estão em ebulição nesse momento. Teve a Revolução Industrial, tem processo de expulsão dos campos, tem um monte de gente chegando para as cidades, e a ideia desses estados europeus é justamente exportar esses problemas sociais. E o Brasil estava aqui querendo recebê-los. Esses trabalhadores que vêm para o Brasil, tanto na primeira metade quanto na segunda metade, eram muito mal vistos na Europa. Aqui no Brasil eles foram vistos, para utilizar uma expressão do período, como a salvação da lavoura. Né? então, cheio de hierarquias entre brancos, né? que é algo que a gente não vê mais na segunda metade, porque daí como que predomina, à medida que predomina o critério cor, e que fica mais parecido com aquilo que a gente conhece hoje, que está lá consolidado no artigo clássico do Aracino Nogueira, de 54, é a ideia de marca, e quando a gente passa a desconsiderar a origem, os antepassados, a cor prevalece, e aí a gente tem uma brancura no Brasil que é homogênea, que fica parecendo que é um bloco, que todos os brancos são iguais. Na segunda metade isso é válido, na primeira metade do século XIX não. Mas que seria justamente para pensar essa, a questão da supremacia branca, né? porque hoje a gente está enfrentando um contexto de, de, de, de, de emergência fortíssima da super, supremacia branca, e o relato que a Tanara trouxe já, já permite que a gente pense como isso está se desdobrando também nessa sala de aula, não só... É, as relações raciais, mas essa, essa ideia da supremacia branca é, em sala de aula, então como que a gente pode tratar uh, desse tema contemporâneo, né, que infelizmente encontra suas suas origens né, no passado, é, nesse nesse processo de, de 200 anos de história do Brasil, como que a gente pode pensar é, a supremacia branca, então, esse, suas transformações ao longo do tempo, mas sobretudo é, na contemporaneidade, né, e, e, e aí a história, que, qual a relação do, do, da maneira como a gente estuda história, seleciona conteúdos, né, abordagens, referenciais teóricos, como isso pode concorrer para tanto para combater quanto para fortalecer a, essas ideias de supremacia branca. Né? Essa discussão sobre supremacia branca, eu acho que é uma discussão cada vez mais, que vem ganhando cada vez mais espaço. Eu sinto um pouco de falta uh, de pessoas que já têm uma trajetória uh, sobre discussão uh, a respeito de racismo e desigualdades raciais no Brasil, também participarem desse debate. Né? A gente acaba ficando um pouco escanteado, que são sempre outros intelectuais, são sempre outros... Porque parece que tem uma discussão. Aqui tem os pesquisadores do racismo e das relações raciais e aqui tem os pesquisadores da supremacia branca e dos grupos neonazistas, quando essa discussão elas estão coladas, elas não são separadas. Só que os intelectuais, os pesquisadores e a galera da militância, que tem um acúmulo de conhecimento gigantesco a respeito disso, não ganha o mesmo espaço nem na mídia, nem na academia para falar a respeito dessa outra manifestação que é a supremacia branca. Bom, tem várias coisas que sempre me vêm à cabeça. A primeira coisa que eu acho que é importante pontuar quando a gente fala em supremacia branca, que a supremacia branca ela não é só, ela não ocorre somente quando o grupo de neonazista é descoberto lá pelo delegado, quando sai para a rua para uma manifestação e espanca alguém. Isso acontece com muita frequência. Mas a supremacia branca ela não se manifesta só nessa situação mais circunstancial. A supremacia branca está colocada no cotidiano, no dia a dia, Ela está colocada na sala de aula, está colocada na televisão, ela está colocada no comercial de margarina, que a família branca mora no segundo andar da casa, tem dois filhos, um menino pequeno, uma menina maiorzinha, o um cachorro que entra na sala e a, o café da manhã já está posto quando o casal desce, a, porque a casa também tem dois andares. A branquitude e a supremacia branca estão tá colocada ali também, porque aquilo ali projeta uma noção de família, aquilo ali projeta uma noção de felicidade, projeta uma noção de... Ah, ali tem uma série de significados implícitos que coloca o branco como modelo para todo o resto. Né? Então, a, a, a, essa noção de supremacia branca está colocada ali, está colocada no, no comercial de automóvel que vem o homem branco, loiro, de olho azul, dirigindo, feliz da vida, achando que ter o carro é a maior realização da vida de um homem. Está colocado ali também, então, a gente tem que começar a se dar por conta do quão disseminada é a noção de supremacia branca no cotidiano, e não apenas quando o grupo neonazista ah, espanca o mendigo ou quando o grupo neonazista invade o Capitólio nos Estados Unidos, cheio de grupos da extrema-direita ali naquele episódio, que é um baita episódio para discussão sobre branquitude. Né? Então, o último elemento que eu acho que é importante reagir é que essa supremacia, ah, importante pontuar é que essa supremacia branca ela é muito reativa. A Tanara mencionou a Ruth Frankenberg. Eu gosto muito daquele texto da Ruth Frankenberg em que ela questiona a noção de invisibilidade a brancura, invisível para quem? Ali ela tem oito pontos a respeito do que significa esse contexto de bran... conceito de branquitude. E ela diz que esse, esses oito pontos eles são, eles têm que ser continuados. Ela diz: esse aqui são os oito pontos que eu consegui perceber. As outras pessoas vão conseguir perceber outros, né? Felizmente a Ruth Frankenberg já faleceu, não ampliou. Mas eu tenho um ponto para acrescentar os oito pontos da Ruth. A branquitude ela é altamente reativa. Ela é reativa. Ela reage cada vez que um grupo indígena reivindica acesso à terra, cada vez que um grupo de quilombolas uh, reivindica acesso à terra. E mais, como a, a Tanara também pontuou, o conceito de branquitude ele é, ele é transversal, ele... ele dialoga, ele, ele ele se intersecciona com diversos outros conceitos e diversos outros marcadores. Não existe dominação branca sem dominação masculina. Então, acho que seriam esses dois pontos que eu teria para acrescentar lá a listinha da Ruth Frankenberg. Nós temos uma área da ciência que assim esteve comprometida com os estudos de raciologia, esteve comprometida com as ideias de eugenia, né, que levaram essa lógica de colonialismo e imperialismo, que forjam lá na origem essa perspectiva de branquitude, que, né, que deriva, que chega nessa supremacia branca, que é a biologia. Nós temos uma área da ciência que deve na minha opinião ser chamada à responsabilidade assim como ela foi uma das grandes responsáveis né lá na origem disso né na sociedade moderna para mim ela tem que ser chamada hoje a reassumir o seu compromisso de desconstruir o que ela ajudou a construir porque é um discurso né é tão magnânimo, no sentido de, de amplo e de convincente que a gente chegou no que a gente chegou, né, e eu acho que a sociedade ocidental, acho que o César é, é certeiro quando ele vai dizer, foi só quando tudo isso foi usado, né, contra o meu igual branco é, europeu, que eu me choquei, enquanto isso estava acontecendo sobre corpos que nós não considerávamos sequer humanos, estava tudo bem, mas quando meu vizinho foi apontado como judeu e quando ele perdeu sua família, aí isso causa um incômodo, e aí então eu vou ter um abandono tardio da raciologia, quando ela chega na Europa, é quando se abandona. E a biologia está implicada nisso, ela está implicadíssima uh, ainda hoje, né? a gente tem relatos, é, a Urges fez um curso, uns cinco anos atrás, de formação para agentes de justiça. E, basicamente, a gente teve policiais uh, civis militares e agentes carcereiros. E eles estudam o Lombroso ainda. Ainda se estuda isso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Eu acho que a gente tem uma, uma área da ciência que a gente tem que chamar junto para discutir, que, por exemplo, é, poderia participar de uma fala do Portal Bicentenário. Como que esta área do conhecimento olha para si hoje, como ela se pensa, como ela vê a sua agência na produção desse discurso e como ela acha que hoje ela pode ajudar a desconstruir o que ela construiu, Porque Ainda hoje é muito comum, é, quando a gente é, se, se coloca, né? a gente vai dizer que vai discutir, vai, vamos conversar sobre raça. É muito comum surgir alguém que levanta o dedo e diz que raças não existem porque somos todos humanos, ok? Do, do ponto de vista biológico, se abandonou o conceito, mas a gente está acionando, é uma chave de leitura de um outro campo que é sociológico, que não é biológico. É, Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a pergunta foi como a gente pode pensar em como a gente é, combater e discutir a, a questão de supremacia branca. Eu trouxe a biologia, e trouxe o conceito de, de raça para dizer que para mim faltam alguns, é, eu acho que falta vocabulário, eu acho que nós estamos numa área espinhosa, discutir relações raciais é espinhoso, não é tranquilo, eu acho que falta vocabulário, falta vocabulário, o que é raça, o que é etnia, o que é racismo, o que é, é preconceito, preconceito é racismo, todo preconceito é racial, toda discriminação é racial, se um branco, Big Brother, se um branco é, discrimina um negro, ele está sendo racista, essa foi uma discussão né, que estava na boca do povo. Não, mas um branco foi racista. Bom, não, ele não foi racista, sim. Ele discriminou, mas ele não foi racista. Então, assim, eu acho que nós precisamos dar conta, né? Assim, é, olhar e eu acho que assim, delinear os nossos nossas frentes de batalha e ver quais são os instrumentos essenciais para a gente poder ir para o combate. Então, assim, para mim, biologia, eu, eu, sempre que possível, é, agora mesmo a gente está junto com uma, uma, a professora Rússia, Ali da Biologia da Uri, é a gente está fazendo um artigo para buscar isso nos livros de biologia, como é que os livros atuais de biologia estão tratando da questão racial, porque eles não, eles não podem não tratar, por favor. Tem que estar tá no livro de história? Tem. Na geografia? Tem, na, mas tem que estar tá no livro de biologia. Não é possível que não esteja. Há um compromisso ético dessa ciência com a supremacia branca no sentido de desconstruir. E aí, é, o Marcos né, diz, não dá para pensar a supremacia branca sem pensar a uh, uh, nominação masculina. E para mim, é, pra, a gente pensa a supremacia branca, branquitude, eugenia, raciologia, e aí eu acho que a gente chega num, num momento em que a gente para e pensa e se dá conta de que para a gente combater a supremacia branca, a gente precisa acionar outras duas chaves, que são as políticas de redistribuição e de reconhecimento, que é o que o Marcos falou, nós temos privilégios simbólicos e concretos, mas nós temos prejuízos simbólicos e concretos. Nós não temos, é, nós somos, né, nós negros hoje ocupamos, uh, vamos pensar nas favelas, né, a maioria da população, a população ribeirinha, mais desassistida, caboclos, caboclos negros, ok. Nós temos é, esses prejuízos concretos, mas nós temos prejuízos simbólicos também. né? A gente teve o quê? A gente teve a Ruth Cardoso, numa novela, em que ela não era protagonista, embora ela aparecesse na maioria das cenas, ela não é? considerada protagonista. Aí depois a gente tem a Escravisaura com a Lucélia Santos Branca. Depois a gente teve a regravação, que eu não lembro agora o nome da atriz branca. A gente teve em 2004 a Thaís Araújo como a Preta, numa novela que se chamava Da Cor do Pecado. Já é problemática. Então, assim. A gente tem muitas frentes quando a gente fala em supremacia branca e eu acho que é fundamental o que o Marcos falou, a gente tem que saber mapear, porque a frente de, de, de batalha ela é ampla, então a gente também precisa ampliar a rede de parceiros, né? e, e assim, ter o vocabulário e, e, e ser muito assertivo na, nos elementos que a gente acha que a gente precisa discutir, então a gente tem que falar de nominação masculina, a gente tem que falar da biologia, a gente tem que falar de políticas de redistribuição e reconhecimento, eu não quero só cota para a universidade, eu também quero comida, mas eu também quero poder comprar um livro, eu também quero ter lazer, né, para mim, assim, é, eu acho que é isso, a gente tem que mapear a frente de batalha e ver todos os agentes parceiros para conseguir enfrentar, porque é um, é um problema complexo. E multidisciplinar, né? Essa discussão sobre a ela tem ganhado muito espaço fora também, você vê aí blogs, você vê a discussão de pessoas uh, que não pertencem a esse mundo fazendo essas discussões, né? Então, é, é importante acompanhar como que esse debate está crescendo na sociedade brasileira, para além dessa bolha acadêmica que a gente tende a, a circular mais, né? e fazer isso alcançar a sala de aula também, porque também é importante fazer essa discussão, essa sensibilização com pessoas brancas pobres, isso é importante também, porque por mais difícil que para eles seja perceber isso, é importante utilizar essa estratégia da sensibilização lá também com essas pessoas. Né? Essa fala última do Marcos, né, de como discutir branquitude com pessoas brancas pobres, eu lembrei do Bruno, né, da do trabalho do, do Bruno lá da Geografia que que é isso. Nós somos um país muito rico e muito desigual, né? E, e essa assim, essa para mim é uma frase que acho super importante quando alguém vem dizer, tá, o ah, nosso país é um país pobre, não, nós somos um dos países mais ricos do mundo né, nós temos que deixar isso, as pessoas tem que saber disso, nós somos um país extremamente desigual, mas nós não somos um país pobre, a nossa receita, no... né, a nossa tributação, nós somos um país rico, e, e em função dessa desigualdade, eu acho que esse é um ponto muito sensível que o Marcos trouxe, que o Bruno traz no trabalho dele, como que tu discute racismo com uma pessoa que é, que é branca e é pobre? Porque a nossa discussão de racismo no Brasil, ela, sempre, né, ela acaba uh, desaguando na renda, né, no desemprego, no financeiro, no econômico, acaba virando uma questão de classe e não de raça. Né? Essa discussão ela se desloca muito fácil. A Ruth Frankenberg é um dos oito pontos, inclusive, que ela traz para a branquitude. Né? A discussão sai de raça e vai para a classe. E num país extremamente desigual como o nosso, é, isso isso é, é muito fácil, é muito rápido de acontecer. Então, para mim, esse é um ponto assim, também essencial para pensar a discussão de branquitude no Brasil. Como que a gente faz para manter a discussão no campo sociológico da, das, das relações raciais e não exclusivamente das relações de classe? Muito obrigada. Valeu mesmo. Portal do Bicentenário. Obrigada por assistir. Não se esqueça de assinar nosso canal. Produção...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 Brasileiros e brasileiras, iguais e diferentes. Somos muitas, somos muitos.